Olá, meus amigos, eu vou falar a respeito da coisa mais terrível que existe para o ser humano. São as crenças, são as programações que nós temos. Então, você quer ser diferente, você quer mudar os resultados de sua vida, e aí você vai fazer cursos, e mais cursos, e mais cursos, e treinamentos. Óbvio que você vai começar a ter agregar valores a você, né? Você vai se tornar uma pessoa mais educada, mais fina. Vai se tornar uma pessoa talvez até mais produtiva. Isso é verdadeiro. Porém, a tua essência, aquilo que você é, vem lá da sua infância. A tua personalidade foi gravada lá na infância. As coisas que aconteceram lá fazem você agir hoje de uma maneira. Tudo aquilo que para você era verdadeiro lá, né, que você aprendeu lá com os pais, com a mãe, com quem estava lá, Está dentro de você. E é isso que não permite a tua evolução. É isso que fica sempre dentro da gente, uma briga, um desencaixe, né? Inclusive com as outras pessoas. Oh, aquela pessoa faz isso, aquela faz aquilo, lá me irrita, aquela... Sabe, está sempre tendo os atritos. Por quê? Porque cada um de nós criou uma, tem uma crença dentro de nós que a maneira correta é a maneira como eu ajo. Se a outra pessoa não age desse jeito, ela está errada. Então aí vem as brigas entre os pais, né? entre o casal, entre as pessoas de uma família que na verdade se amam, que, né? que estão lá constituídos, mas tem uma porção de brigas. E que sempre está às vezes azedando. Né? Tem coisas que às vezes a pessoa briga sério nunca mais se vê e assim por diante. Tudo isso vem em virtude de nossas crenças lá no passado. As pessoas medem o sucesso, as pessoas, eu inclusive, né? todo mundo, né? médio sucesso em virtude daquilo que ele tem, se você vai andar com um carrão, né? a pessoa que você conhece tem um carrão, você já olha diferente, né? se, se veste de tal maneira, tem pessoas que dão valores aos títulos, oh, o cara é professor, é mestre, sei que lá, e aí vai, então assim, ó, a leca toda, a porcaria toda, é porque a gente quer ser de um jeito e não é, é daquele jeito lá, e aí o meu jeito se estressa com os outros. Eu gostaria de ter paz. Estou né? falando assim de modo geral, eu é todo mundo. Uma das maneiras é você quando encontra a religião. As pessoas que realmente encontram a religião de coração, elas começam a encontrar paz. Elas começam a aceitar as coisas como elas são. Elas têm um reforço, têm um conhecimento. Mas nem todos têm essa capacidade. E mesmo às vezes, essas pessoas elas fazem de conta, né? elas criam um jeito de que dá a impressão de que estão bem. Mas lá dentro não estão bem. Então é, você quer mudar seu modo de ser, você vai ter que fazer algo que incomoda você. A única maneira de que a gente possa mudar a nossa programação, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, é quando eu dou um choque em mim. Então eu conheço pessoas que passaram muito tempo jogando videogame no computador. Ao invés de ir estudar, ao invés de aprender, vão jogando no computador. Aí o que acontece? Lá na frente, na vida, quando estiverem mais, com mais idade, não conseguem mudar mais. Estão presas naquele jogar. E aí vai pagar as consequências. Não teve, não comprou uma casa, não se arrumou. Está né? é, sozinho Outras pessoas, ao contrário, né? souberam comprar casa, souberam comprar carro, mas não tem amor. Né? Foram abandonados tudo resolvido no, no grito, tem pessoas que conseguiram muito dinheiro e daí já não sabe mais se as pessoas estão com ele pelo dinheiro ou pelo, pelo pelo amor, entende? Então, tudo isso são programações que vem lá da nossa infância, todo sofrimento, se você está sofrendo, se você está tendo preocupações, seja o que for que você está passando aí, é uma consequência lá da sua infância. Agora, se você quer encontrar a liberdade, se você quer aprender a ser você quem é de verdade, Ser feliz, você vai ter que mudar essas crenças. Como é que muda essas crenças? É bem simples e é bem difícil ao mesmo tempo. Primeiro, você vai ter que observar que você tem um jeito de pensar que é só teu. Né? Cada um de nós tem algumas crenças. Eu falei num vídeo anterior, porém, de que, por exemplo, né, para minha futura namorada, eu, eu tenho um, um, um quezinho atrás... Aquelas pessoas que bebem, né? E faz aquele barulhão quando engole, gló, gló, cara, isso aí me incomoda. Não tem nada a ver, mas me incomoda. Ele já dá um, pé. Né, é. Outras coisas, eu pergunto para a pessoa, esses dias estava interessada na menina, eu perguntei, você tem vontade de crescer, de mudar de vida? Não, tá bom assim. O que aprende? Não, não quero mais nada. Cara do céu. Desde então, todos nós temos essas crenças que nos limitam. Se eu tirar essa crença do glock glock, pronto. Vou encontrar mais pessoas que eu poderia né, aprender. Se eu tirar essa crença e não quer aprender a mesma coisa, entende? então começa a abrir, a nossa vida começa a mudar se eu começo a tirar aquelas crenças que são crenças limitantes. E como é que eu tiro? Aceitando aquilo na marra. Mudar o seu tipo de comportamento só muda enfrentando se você tem medo para tirar o medo vai ter que enfrentar o medo. Se você tem arrogância vai ter que ir observar que tem arrogância e ir para humildade. Tudo aquilo que você quer mudar em você tem que ter um choque, um, uma coisa que pega, que dói, né? É, essa história de, por exemplo, pessoas viciadas, né, em cocaína, seja o que for lá. Encontra um grande amor, daí esse grande amor diz assim, ó, só fico com você se você parar de fumar, parar de usar drogas. Se o grande for um grande amor, ele vai parar, mas vai doer, né? Porque ele vai tomar um susto. Entende? Então, tudo aquilo que você quer mudar em você, vai ter que ir contra aquilo tomar um susto. Em outros vídeos aí, você pesquisa e eu já ensinei isso aí. Ó pessoal, se foi bom, compartilhe com outras pessoas. É, Acesse ao Face, ao Instagram, vai lá no site que tem uma porção de informações. Um grande abraço, um grande beijo, compartilhe aí. Tchau, fui!